oração, ação Bento, proteção contra o inimigo. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor e patriarca São Bento o espírito de todos os justos, concedei-nos a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos deste mesmo Espírito para que possamos com o vosso auxílio fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor São Bento, rogai por nós Amém Pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino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 Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração da Medalha de São Lento A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o um dragão o meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno cru sacra sit me lux mon draco sit mi dux Vade rectro satana non qua suadem me vana mala qua elibas.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 assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração da Medalha de São Bento, a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. retira te Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Cruz Sacra sit me lux. Mon draco. SIT MI DUX, VADI RECTUR SATANA, NUNQUA SUADE MI VANA, sunt MALA QUAE LIBAS, IPSI VENENA VEBAS.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 Ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração da Medalha de São Vento. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs.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 Quai Libas Ipsi Venena Libas